Posso usar depoimentos de clientes que prestei serviço para validar a mentoria? Deve. Então, essas primeiras validações, até os clientes pro bono eles devem ser feitos. É, assim, o pró-bono, um grandes, dos grandes objetivos de você fazer de graça né, as primeiras entregas, primeiro, é para validar a sua entrega, o seu método, o seu produto, a sua mentoria, né, você ter a validação da entrega e também você colher depoimentos. É que é uma forma de você você realmente ajudou a pessoa a atingir o resultado então sim você deve coletar aí desses primeiros clientes que você validou a sua mentoria porque esses primeiros depoimentos vão te ajudar aí nas suas próximas vendas aí para você continuar nessa espiral virtuosa tá bom